bande Guru Pada Dandam Bhakta Sri Chaitanya Prabhu bande Nitha Nanda Sahoditam Sri Nanda nanda, nanda, nanda, nanda, nanda Vande Radhika Charano Dayam Gopijano Samayuktam Bindadanam Manoharam Bancha Kalpaturuva Shaki passa indo bivachu. Patitanang pavuni bavishnavibyo namu namaha. Mukankaroti bachalang pangung lang heitigirim. Jatke patam hangabande parama nandamadavam. Brenda vi tu Snavakti pade devi sattvattvi namu namaha Narayana namaskrita naruncha iva Deving sarasvati vyasam tatojayo mudiram Sankirtane kishna kato pudesha Gauriya patrasya prakasanecha Sadhanurakta guru bhakti yukta vakti pramodaaksh jagodvarun dhyam sadapari bhavaknam abhisthatoham tithas padam siva virinchunotam saranya bhita tiham puno taval bhavadhipoatham bandhe mahapurusute charunar nam yat pad Despurgi, tocima pigabodu, suadarshi, Purna, raga, sasagra, saramurti, sarajika, maikada, sri Krishna Chaitana, pravunita, nanda, siat deitavada, ndarasiva, gaura bhakta binda, sri Krishna Chaitana, pravunita, Shri Advaita Gada Dharasivasadi Gaurav Bhaktavinda Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Ajanulamita bhujavkanaka bhodato Shankirtanoi Kapitaru kamala yatasho Visham varu diya varu jugadharmopalu bande jagat priya karu karuna vataro. Hare Hari Krishna Hari Krishna Krishna Krishna Hari Hari hare rama hare rama ram, ram ram hare hare namami gange tava Pankajam sura surair vandito dibbarupam bhukti ch mukti Bhavanurupena sadanaranam Sada Ajata Kalapam Gauri Nirantara Bibushi Bhagam Bagi sajusho bada ne lakhmi rijasracha vakshasi jasyas haji hari krishna hari krishna krishna krishna hari hari hari ram hari Rama Rama Hari Aham apitar tkanana nishini shayana na na manu ratadhya kshanabhagnu nidra. Deva ah deva. Jismat prashangabi muka Aham ratitat nishinishayana nana manura todiya chana daiva hotar tura chana risayo yo pideva jishma prasangavimuka e ho san jishma prasangavimuka e Gaudiya Gostipati Sri Shri Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, Paramahamsa Jagat Guru disse que diferentes tipos de problemas se apresentam para nós no mundo material. Então, diferentes tipos de problemas se manifestam no mundo material por conta do nosso karma, dos frutos do nosso karma, do nosso karma fal. Fal é fruta. Então, esses problemas se apresentam, são enviados para nós, problemas difíceis, problemas de todo tipo, para nos fazer realizar, para nos dar um sentimento de que a vida é totalmente instável. Quanto mais nós podemos sentir diferentes tipos de problemas, nós podemos nos perguntar por que eu estou enfrentando esses problemas, que mal eu fiz. Problemas são bons, porque assim eu posso realizar. Diante desses problemas, eu posso realizar que a vida é algo instável, frágil, mas mesmo assim devemos ter esperança. Pois nós podemos adorar Krishna, cantar os santos nomes, fazer Bhajana. Então, Prabhupada Bhaktisiddhanta diz que na forma eterna da Diva não existe samsara. Na forma eterna da Diva não, não existe samsara, não existe o ciclo de nascimentos e mortes. Então, este é um arranjo de Maya, de acordo com os frutos do nosso karma. Nós chegamos aqui. O um mundo material, na verdade, para nós é um país estrangeiro. Nós não deveríamos estar aqui. Nós não somos obrigados a vir aqui. Sem vir aqui, como nós podemos ser tratados e nos livrar da ignorância? Isso é como uma espécie de prisão onde Mahamaya Durga nos dá um tratamento, diferentes tipos de tratamento. O pai abandona o corpo, a mãe fica doente, os filhos morrem, alguém me trapaceia, alguém briga comigo, eu sinto que minha vida é terrível, mas isso é bom. Se você não, se você não olha e vê que a sua vida é horrível, você não olha para trás na direção de Krishna, na direção de Deus, por isso isso é bom. Essa é uma prisão na qual todos os diferentes tipos de pessoas, eles são tratados aqui. Mahamaya dá tratamento, punição para todos. Esse tipo de punição é bom para nós. Caso contrário, nós não podemos ser tratados, curados. Se você faz coisas ruins e você continua sem ser punido, como é que você vai melhorar? Você não vai mudar se você não for receber problemas. A preocupada, Bhaktivedanta diz, isso é uma espécie de cadeia na qual todas as almas condicionadas estão aqui e Mahamaya vai dar esse tratamento forte para todos, para nos curar da ignorância. Se você conseguir liberar uma única alma condicionada. Se você pode liberar uma alma condicionada da prisão de Maya uma, se você conseguir tirar, já é um fato extraordinário, porque existem milhares de divas, infinitas divas, e elas não prestem atenção, elas não prestam atenção no Guru, nos Vaishnavas e no Senhor Supremo. Algumas delas prestam uma certa atenção. Se você pode liberar estas almas condicionadas da prisão de Maia, é um seva tão importante, é um seva tão importante que não pode ser comparado com construir milhares de hospitais, milhares de escolas, milhares de, escolas, milhares de colegiais, de universidades, porque tudo isso é temporário. Você pode dizer, Maharaj, mas milhares de hospitais são coisas importantes? Sim, sem dúvida, mas são atividades temporárias e quando você dá educação para uma, para uma alma condicionada, essa educação ainda vai amarrá-la à ilusão material. No momento em que você nasceu, o tipo de condicionamento que você tinha no momento do seu nascimento, agora depois de se educar, de tentar fazer política, de tentar se envolver com a sociedade, você faz as suas amarras ainda mais cerradas. Você é que não sente, mas desde o momento do seu nascimento até hoje o condicionamento não era tão pesado, mas agora você está fazendo coisas tão imperfeitas que você faz essa Amarra ficar ainda mais apertada. O Bhaknodva Thakur explicou essa exata mesma questão num kirtana. É um kirtana em bengalês. E Bhaknodva Thakur diz, Você foi educado, você, foi, você aprendeu a trabalhar, a sociedade vai honrar você, mas tenha certeza que esse tipo de educação materialista é um arranjo de maya Devi que vai colocar você em mais e mais problemas. Fazem parte das opulências de maya. Toda sua educação material é um tipo de opulência de maya porque não tem nenhuma conexão com Haribajna, com a adoração a Deus você não está adorando Deus quando você estuda, não é? Então esse tipo de educação é um tipo de opulência da ilusão. São vaibavas de Maya, as glórias de Maya, as riquezas, as belezas de Maya. Isso é um obstáculo no caminho do seu Hari Isso é um obstáculo no caminho do seu Hari porque você ainda não vai ter tempo de fazer Haribadjana. Né? Se você se ocupa com coisas materiais, você não vai ter tempo para adorar Krishna. Então, quando você realmente, finalmente, tem uma, uma situação econômica razoável, você vai casar e vai fazer três filhos, aí você vai ter que carregá-los todos. Eu não estou dizendo para você não se casar. Você pode até se casar, mas tente primeiro entender o Tattva. Você vai carregar seus filhos nas costas? Ah, você é como o quê? Como um burro? O burro de carga é assim. Ele se sente bem quando ele está carregando peso. Quanto mais pesado ele carrega, mais peso ele carrega, mais ele se sente forte. Mas isso não é bom. Você foi um peso para os seus pais na infância e agora você quer arranjar mais pesos, crianças, para você cuidar. Então a matéria é como uma cola. De vez em quando você vai sentir atrações que você não estava nem pensando que elas existiam mais. Elas voltam. Você poderia com facilidade adorar Deus, mas desnecessariamente você está sendo puxado para um lado para o outro. E o verso com que eu comecei diz que para a alma condicionada este é um mundo estrangeiro, é um planeta estrangeiro, é um país estrangeiro. A alma condicionada, de acordo com os frutos do seu karma, penetra o mundo material. Ela vai, ela entra no mundo material. Este verso quer dizer então que na forma, na forma eterna da alma, não existe samsara. Mas você mergulha dentro do samsara e nós somos todas divas neste mundo que é como um país estrangeiro para nós. De noite as pessoas estão se ocupando, tentando ganhar dinheiro. Diferentes tipos de tensões vão caçar, vão perseguir as pessoas. Pense, Imagine que a sua condição financeira não fique boa, você pediu um empréstimo num banco, talvez 20 mil, 20, 200 mil rupias, e agora você não consegue pagar, e de noite você não vai conseguir dormir, você acorda e, meu Deus, e agora seu coração está batendo. Esse tipo de coisa acontece, aconteceu até com saniaces, que alugaram, pegaram empréstimos no banco para abrir, empresas farmacêuticas que depois faliram. Isso pode acontecer. Então, nem de noite as almas, as almas condicionadas conseguem, conseguem re, re, relaxar. Porque elas pensam, como é que eu vou pegar tudo aquilo? Como é que eu vou fazer o que eu preciso fazer? Ou alguém te ameaça, é agressivo com você. Você sente medo, se sente aquado acuado, você fica tenso de noite, por conta da tensão você não consegue dormir, então dessa maneira este verso explica que a alma acondicionada está uh, cavalgando a carruagem da mente, a mente pode ser comparada com a mente, numa fração de segundos a sua mente pode chegar na Áustria. A mente pode ir para a Áustria, sem visa, sem passaporte, sem voo, a mente pode ser comparada com uma carruagem. Você senta na carruagem em frações de segundo, essa sua carruagem pode ir a qualquer lugar, se encontrar com qualquer pessoa, chama-se Manor Atena. então a carruagem da mente com a qual você vai onde você bem entende. Infelizmente, através também desse poder da mente, as pessoas vão acumulando problemas nas suas vidas. As pessoas dizem, se eu, estou, se eu sou uma alma condicionada, o Guru Vaishnava também são almas condicionadas. Eles são como eu. Qual é o problema? Qual é a diferença? Alguém poderia pensar assim. Alguém não, muitas pessoas pensam assim. Qual é a diferença? Ele também está comendo. Eu durmo, ele dorme. Qual é a diferença? Por que que você diz que eles são transcendentais? Por quê? Por que que você concorda com isso? Não entendo. Alguém poderia pensar, para tais pessoas podemos dar um exemplo. Por esta razão, eu posso dar um exemplo. Se você pensa que o Guru, os Vaishnavas, as pessoas comuns também são todos iguais, Vamos nos lembrar o que os manuscritos disseram. Eles dizem que aqueles que são verdadeiros sábios estão livres do mundo material, mesmo que externamente, você ache que eles estão presos também. Externamente dá a impressão que eles estejam presos na matéria, mas eles já estão completamente livres, eles estão além do mundo material. Como e por quê? Essa é a questão. Então, eu posso dar um exemplo de Shambhava. Um oficial muito importante, na hora do almoço, na hora de almoçar, ele estava escrevendo uma carta, e finalmente ele coloca um endereço na carta, e nesse meio tempo um dos seus colegas entrou no quarto. O que você está fazendo? Eu estou escrevendo uma carta. Para quem? Para o meu irmão. Para o seu irmão? Ah, bom. Depois de colocar o endereço, ele dá a carta para esse seu amigo que entrou no, no escritório. Porque aquele homem ia sair e ele ia colocar a carta no correio para o amigo dele. Então o homem pergunta, esse homem que olha o endereço. O amigo que interrompeu o outro fala, ó, oh, que endereço é esse? O seu irmão está na cadeia, o seu irmão está na cadeia, porque está, está escrito Tu Chakravarti Alipur Central Jail, Cadeia Central de Alipur, Alipur, Calcutá 27. Você está escrevendo uma carta para o seu irmão sim. Ele está na cadeia? O que, que ele fez? Ele é um prisioneiro? Então, mas o amigo dele ri. Sim, ele fica na cadeia de ali por central. Mas ele não é um prisioneiro. Ele é o superintendente da cadeia. Ele mora, ele mora lá. Mas ele é o diretor da cadeia. Ele não é a mesma coisa como o prisioneiro. Eles estão no mesmo lugar. Eles estão cobertos, eles estão presos e ele está livre. Mas eles moram no mesmo lugar. As pessoas tolas, elas batem contra esse ponto. Por que eu tenho que obedecer o Vaishnava puro? Ele é igual a mim. Eu posso testá-los. Então teste os Vaishnavas, se eles são livres ou não. Veja o caráter dele, o comportamento dele. Se você tem um pouco de intuição, você pode enxergar a diferença. Então o Vaishnava puro e a alma condicionada não são a mesma coisa. Porque os Vaishnavas estão livres, eles estão tentando, com toda a força, nos liberar também. Eles estão tentando nos liberar. Por quê? Porque eles se sentem tristes. Por que essas almas condicionadas continuam assim? Por que, que eles não saem de Maya? Por quê? Por que, que eles não saem de Maya? Por que que saem de Maya? E é por isso que eles dão Harikatha, Kirtana, fazendo parikrama, ajudando as pessoas o tempo todo, sem parar. Nosso Guru Varga age dessa maneira Shira Bhakti uh, uh, Pragyana Kyesha Goswami Maharaj, Bhakti Siddhanta Prabhupada, todos eles. Bhakti Vedanta Vamana Goswami Maharaj, todos eles. Então vamos chegar ao ponto do Dhamma Parikrama, que é algo muito especial. Porque pela ajuda do Dhamma Parikrama Nós podemos usar todos os nossos órgãos dos sentidos. Suponha que você esteja num lugar fazendo um serviço, mas quando você vai ao Dhamma, ao Parikrama, você vai usar todos os seus órgãos do sentido, porque você vai ter que usar a sua visão e seus olhos, você vai aplicar a sua audição, seu ouvido para ouvir o Harikata, você vai ter que aplicar a sua mente e seu intelecto para entender, entender tudo, mesmo que você entenda coisas materiais, mas você está, ou sua, usando sua mente material, mas você está tentando pra, praticar, não? As suas pernas estão caminhando, você faz algo com, sua, com a mão, você pega partícula de poeira do chão, põe na cabeça, você faz tudo isso, você caminha todos os seus órgãos, dos sentidos, você pode é, a, engajar, durante o Dhamma Parikrama, portanto é por isso que o Dhamma Parikrama pode ser muito efetivo, então mesmo que o Senhor não esteja uh, querendo -lhe, lhe, lhe perdoar por conta de alguma aparada, por conta das suas aparadas, talvez o Senhor Supremo não esteja interessado em lhe dar misericórdia, então o que fazer? Você vai ter que tomar vantagem desse Dhamma. Porque o Dhamma é Balarama, é Baladeva Tattva. Se Balarama dá misericórdia, Krishna é forçado também a dar misericórdia. Entende? Então, o tempo todo, o Guru Varga quer nos ajudar a imaginar Krishna, nos levam a uma exibição, a um Harikata, a um simpósio que fale sobre Krishna, diferentes parikramas, ou vamos até o sul da Índia, Shila Bhakti, Pragyana chegou Maharaj levava as pessoas para um, um, para um parikama no sul da Índia, no norte da Índia, todos esses lugares, porque as almas condicionadas, elas podem desenvolver suas consciências, porque não tem outra maneira, eles podem se sentar e não fazer quase nada, dormir de vez em quando, ou colocá-los, aplicá-los ao seva, no seva, no serviço devocional nas atividades devocionais. Muito bem, tem um ponto vital, nós sabemos que Bhakti é a Swarupa Shakti do Senhor Supremo. Bhakti é uma forma, uma energia do Senhor Supremo. Então, como é possível que a alma condicionada possa alcançar Bhakti? Como é possível que nós consigamos praticar através dos nossos sentidos materiais, dos nossos órgãos materiais? Sadhana Bhakti, Bhava Bhakti e Prema Bhakti. Sadhana Bhakti, nós tentamos, sob a guia de um Guru, de um Vaishnava, realizar as ações que eles nos indicam. Nós vamos praticar sob a guia de um Guru e de um Vajnava. Nós temos a nossa submissão, então eles vão nos ensinar e nós vamos fazer. Mas para a alma condicionada é quase impossível. Por quê? Porque essa Swarupa Shakti é uma potência interna do Senhor. Como é possível que essa forma, essa potência interna do Senhor saia e venha lhe ajudar? Essa é a questão principal. Kiti Saddo Bhabha Sa Sadhana Vida Kiti Saddo It is written Kiti Saddo Ye Bhabha Sa Sadhana Vida Nitto Shiddha Shabhava Sa Prakacham Hiti Saddhata Kiti Sadda Ye Bhabha Tente ouvir este verso. Este verso diz: quando estamos praticando para nos elevar espiritualmente, sob a guia de um Vaishnava, de um Vaisnava puro. E nós tentamos. E você começa a praticar. E quando você pratica, isso é uma forma de sadhana. Sadhana é a prática espiritual. A sua prática chama-se sadhana. Mas através do sadhana, você não consegue alcançar Bhakti. Somente com o sadhana você não consegue. Existe um fator, um mistério. Temos que entender que Krishna nasceu na prisão de Kamsa. Krishna aparece na prisão de Kamsa. Isso não significa que Vasudeva tenha dado, Vasudeva e Deva que tenha dado a luz a Krishna Krishna aparece por si mesmo assim como o sol que é, surge no leste mas isso não significa que o leste é o pai do sol que ele dá luz ao sol o leste não é o pai do sol o sol se manifesta por si só Sha Sas Adanavida, Nito Siddhush of Havas of Prakatam, Vidisabhu. Tai to realize. Otherwise, you can misunderstand. Baba, it is written that for Jiva, each and every Jiva, each and every Jiva, <coughs> Então está escrito que para cada alma, para cada diva, na sua forma espiritual, ela já contém bhakti. Então a alma condicionada na sua forma espiritual eterna, ela já contém bhakti. Porque bhakti é a função natural da alma, como dizia Shira Bhakti na Thakur. Então a única coisa que você tem que fazer, você não vai plantar alguma coisa nova você vai descobrir algo que já está lá eu estou procurando, procurando, procurando, procurando e vou descobrir que isso já estava lá Bhakti já está lá nós precisamos descobri-la e como descobrir essa Bhakti, essa devoção? esse é o ponto sim, sadhana você vai ter que fazer de qualquer maneira não é que a prática espiritual seja inútil é que a prática espiritual o Maharaj está querendo dizer que a prática espiritual não engendra Bhakti, ela não produz Bhakti, ela descobre Bhakti. Então, sob a guia do Vaishnava, sob a Anugatya do Vaishnava, você vai praticar, mas você não vai sentir o sabor, mas o Vaishnava deu ordem, você ouve o Harikata, você canta o Kirtana, tudo, mas o seu, a sua, escutar o Kirtana não é a mesma coisa que um, um sado que escuta o kirtana, quando você ouve o kirtana e o harikata, não é a mesma coisa que Bhakti Goswami Maharaj ouvia quando ele ouvia o harikata ou quando ele ouvia o kirtana. Para você, o seu harikata é sadhana-bhakti, é uma prática. Mas o Vaishnava Purus, se ele, se ele vem até aqui, ele ouve o harikata, O Harikata, para ele, se apresenta e revela todos os segredos relativos ao Senhor Supremo. Então, para você, ouvir o Harikata é uma prática e para o devoto puro ele é a fé. Ele, ele enxerga os passatempos do Senhor Supremo. Eles podem ver o Senhor dentro do seu próprio coração diante do Harikata. Então, Shraddha é essa fé. O Harikata vai dar para eles prema, êxtase. eles vão enxergar o Senhor Supremo através do Harikata. Então, enquanto você ouve o Harikata, você se esforça para entender. E eles enxergam o Senhor Supremo. Então, o mesmo Harikata. Então o ponto é que agora no começo, você tem que se colocar em prática pela misericórdia dos Vaishnavas. Ele não disse? Mas você não acha tão divertido fazer isso. Mas um dia, se o Guru e o Vaishnava ficam muito satisfeitos com você, com a sua prática, se eles abençoam você, se por alguma razão desconhecida o Senhor Supremo fica contente com você, sua Rupa Shakti aparece dentro do seu coração. Então, o shakti pode aparecer no seu coração. A alma condicionada não pode convidar a sua forma espiritual eterna. Ela não pode chamá-la. A, a forma espiritual eterna é seva vritti. Ela é a misericórdia que nós recebemos através do seva. Então, pela misericórdia do Vaishnava puro, sua forma espiritual eterna se manifesta no seu coração. Então, como eu já expliquei um dia antes, Nenhuma coisa material tem conexão com a sua alma. Nenhum objeto até o seu redor, você sente atração, repulsão, nada disso tem conexão com a sua alma. Mas você sente essa atração. Mas se a matéria, você acha que você não pode viver. Sem isso, eu não poderia viver. Como eu posso viver? Você se sente... É completamente conectado, absolutamente conectado com a matéria, mas a matéria não tem nada a ver com a alma. A alma não tem conexão com tudo isso que está ao seu redor, com nada que está dentro desses universos. A alma não tem essa conexão, mas por conta da ilusão você se sente conectado, você se sente uni, uno com a matéria. Você não pode ver sem a esposa. Eu sei pessoalmente, diz Maharaj, 40 anos atrás ou 35 eu estava caminhando numa rua de calcata o Maharaj está contando que ele estava fazendo um atalho e ele chegou passou na frente do mercado de ações ele viu pessoas lá dentro gritando. Aí ele viu um homem velho com um fone. E ele caiu. Ele teve um ataque cardíaco segurando o telefone. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Aquele homem teve um ataque cardíaco. Por quê? Ele ouviu cinco minutos antes. Ele estava vivo. Cinco minutos antes. Ele ouviu que ele ia perder... Uh, 6 milhões de, de rúpias por conta do, do preço das das ações porque a companhia faliu ele deixou o telefone cair e caiu no chão com com um ataque cardíaco por conta de 60 lacas 6, uh, são 6 milhões de rúpias Ou seja, ele, foi, ele se foi junto com o dinheiro. Ele pensa que aquele dinheiro e ele eram não diferentes. Se aquele dinheiro vai embora, eu também vou. Ele sofreu um, at um ataque cardíaco e morreu. Então, tente entender esse ponto. Dessa maneira, mais ou menos, todas as almas condicionadas, Dependendo do grau, as almas condicionadas estão divididas também pelo grau de condicionamento. Algumas têm 90%, 100%, 80%, Algumas só têm 20%, 10% de condicionamento. Algumas estão totalmente livres. Mas mesmo assim, as pessoas que estão condicionadas, mesmo as que estão em processo, podem também às vezes sentir uma conexão forte com a matéria. E você vai pensar, por conta da força de Maya sem a matéria, para onde eu vou? Similarmente, se com a matéria, se seu coração sentir uma, uma unicidade, por que você não tenta sentir unicidade com a sua Swarupa Shakti, com a sua forma espiritual eterna, que aparece pela misericórdia do Senhor Supremo ou do Guru dos Vaishnavas? A sua sarupa shakti, ela vai, ela vai estar ativa dentro de você e vai influenciar seus órgãos dos sentidos. Essa forma espiritual eterna, quando ela se manifesta, ela vai influenciar seus órgãos materiais. Minha, você vai dizer a minha mente, quer ir para Paris, quer uma, a minha o meu ouvido quer ouvir harikata. Os órgãos e sentidos vão estar influenciados pela Swarupa Shakti, pela tua forma espiritual eterna. Então, Swarupa Shakti, a energia da forma eterna, você vai se conectar com ela, então a sua mão vai querer escrever, fazer algum serviço ao Senhor Supremo, você quer ouvir algo, um kirtana especial. Isso se torna como uma indução, como uma influência, uma energia que contamina, que manifesta, que rapta o corpo. Então mesmo assim que seja, nós somos almas condicionadas e nós temos órgãos condicionados à matéria, mas mesmo assim Jiva Goswami diz, é possível 100% alcançar essa forma espiritual eterna. Caso contrário, nós seríamos pessoas sem esperança. Então nós temos que é, perceber que essa sarupa shakti, shakti, quando se manifesta nós temos vontade de fazer seva e todos os problemas se dissolvem desaparecem você está tentando com sinceridade avançar então hoje hoje ou amanhã você pode desfrutar a misericórdia dos vaisnavas puros e a sua sarupa shakti vai se manifestar para você, entrar dentro de você e você vai se sentir inspirado a fazer mais e mais seva. É como uma espécie de influência, de força, de energia, ela vai influenciar seu ouvido, suas mãos a fazer seva. Dia a dia você vai sentir mais e mais interesse. Você não pode entender porquê, um ano atrás eu não estava tão interessado a fazer seva, por que eu estou interessado agora? Você está avançando espiritualmente. Então a mesma coisa o nosso Sanatana Goswami Pada vai dizer no texto Brihad Bhagavatamrita. No Brihad Bhagavatamrita -Bhagavata o Sanatana Goswami vai dizer Krishna Bhakti Sudha pana -t". Sra. Nathana Goswami, pode confirma é, isso no Brihad do Bhagavata Amrita? Quando você escuta o harikata. Sudha, harikata, e você ouve ele como se fosse um néctar, e, oh, por ouvir tanto Herikata Nectário, você ouve os, os tópicos claro. sobre Krishna Bhakti, repetidamente, você continua escutando, e o que acontece? Você esquece seu corpo e as coisas relativas ao corpo, é algo automático. Bhakti Minutaku nunca está pensando Sobre terra e propriedades okay, em ou aqui. A mente dele está perdendo tudo isso. Ela so, está interessada em outra coisa. Uh, thing, algo espontâneo que acontece automaticamente. Você se esquece do seu corpo e todas as coisas relativas ao corpo. Você automaticamente, can você esquece. Você nunca deve pensar que seu guru é alguém material. Prabhupada Bhaktisiddhanta dizia que o Gurudeva era Sachitananda Vigraha. Ele é a forma eterna do infinito. Você não realiza isso e esse é o seu erro. Agora, o Dhamma Parikrama é tão importante que pode nos dar uma facilidade extra. Nós podemos caminhar sob o sol quente e nós vamos tentar desenvolver nossa tolerância ao calor. Geralmente você não está correndo todos um, dois quilômetros por dia. Agora você está andando tudo isso. Eu posso caminhar agora 40 km, eu consigo caminhar 40 km, agora, imediatamente, eu posso caminhar 40 km, eu estou acostumado, é uma questão de prática, e é por isso que eu nunca convido nenhum desfrute para minha vida, eu não quero convidar nenhum desfrute porque se me colocar em algum problema. Eu estou acostumado com o calor, com o frio, estou acostumado. O ar-condicionado está dentro do meu, corpo, do, meu, do meu corpo. Você precisa de um, um ar-condicionado fora. Mas aqueles que seguem brahmacharya, o, o ar-condicionado está dentro deles. Você está rindo? Eu não estou brincando. Aqueles que são celibatários, o corpo deles se adapta ao calor, ao frio. Eles não sentem perturbação. O corpo está adaptado. Então, agora nós discutimos esses pontos básicos para realizar o que é Bhakti e como essas respostas podem vir, como nós vamos praticar até que a nossa Swarupa Shakti se manifeste. Então, eu já Siddha Prakatam é chamado sadhana você está fazendo sadhana então você faz sadhana, você deve fazer sadhana mas não é que o seu sadhana produza bhakti bhakti vai se manifestar pela misericórdia do Senhor Supremo pela misericórdia sem causa do Senhor Supremo porque você vai agir e eles vão ficar contentes com você são eles que te dão Bhakti. Então nós estávamos discutindo o Parikrama de Chaitanya Mahaprabhu. O que Gauranga Mahaprabhu sente quando ele está em Vrindavana? Ele sente conexão absoluta com Vrindavana. Vrindavana e Mahaprabhu não são diferentes, ele é o próprio Krishna. Então ele sente uma conexão total. Mas se você for fazer o Parikrama, você pode sentir problema, ai ah, está calor aqui, isso aqui está ventando, não tem prachada na hora, não tenho água agora. Então esse parikrama não é perfeito. Você tem que desenvolver a sua tolerância. A cada vez você pode sentir uma pedrinha no seu pé, algum espinho pode penetrar a sua pele. Ah, aí você pensa, ah, eu estou sentindo problema, não posso fazer parikrama. E aí seu parikrama acabou. Você tem que desenvolver sua tolerância. Então, durante o Parikrama, você tem a oportunidade de prestar reverências. Onde quer que você vá preste reverências, você usa os seus membros, sua cabeça, você ouve o Harikatha, você vai usar todos os seus sentidos no Parikrama quando você vem ao Dama Sagrado. Tudo está sendo utilizado para o serviço a Krishna. Então, é por isso que você vai receber extra facilidades. O Dhamma Parikrama é muito útil, é uma grande bênção para as almas condicionadas. Se você diz que para Sanatana também fazem Parikrama, Sim, é verdade, mas o parikrama deles é shradha, é fé e não sadhana, prática como o nosso. Quando o Mahaprabhu faz o parikrama, ele vê as formas das deidades, a forma transcendental das deidades no altar. Então, aquilo que nós estamos buscando, os Vaishnavas já têm. Então, nós não podemos nos comparar com eles. Então, Mahaprabhu viaja por diferentes lugares. Então, depois disso, depois disso, nós vamos voltar ao ponto original, mas precisamos ainda fazer alguns comentários. Mesmo depois que o Parikrama de Mahaprabhu tem acabou, que ele foi em todas as florestas de Vrindavana, ele não quer parar, ele quer ficar em Vrindavana, ele não quer voltar. Mahaprabhu gostaria de ficar em Vrindavana. Um dia Mahaprabhu pula dentro do Yamuna. Ele pula numa água, funda no Yamuna. e Fica lá embaixo. Sem consciência. Então Krishna Das, Vrajavasi e todos os devotos que estão ali, eles pulam na água e tiram ele de dentro da água. E Balabhadra pensa, meu Deus, ele fica tenso. Mahaprabhu sente. Coisas tão profundas que ele pode pular no Yamuna, correr de um lado do outro, desmaiar. Quem pode controlá-lo? Só um homem de idade. de pensa. Então ele organiza uma reunião separada, sem Mahaprabhu com Krishna Das, esse de Vrindavana que vai ficar com Mahaprabhu, e aquele Sonaria Brahmana que tinha tomado iniciação de Madhavendra Puri e que tinha recebido Mahaprabhu para a prachada. Então, das pensa, conversa, olha, a gente tem que tirar Mahaprabhu daqui, porque ele está sempre sentindo sentimentos tão profundos que podem ser perigosos. Não dá nem para conversar com ele. Ele está sempre imerso nesses êxtases. Quem pode controlá-lo? Se ele cai no rio, ele pode ver Krishna e pular dentro da água. E agora é o momento... Para, o parikrama dele terminou, vamos tirá-lo daqui. Mas o Prabhu não está pronto para sair? Esse é o, a, a, a morada eterna dele. Quando os devotos falam, a gente tem que sair daqui, Mahaprabhu não responde. Ele fica com o coração pesado, ele não quer sair dali. Os devotos pedem, Prabhu, se nós começarmos agora, nós poderíamos ir para Hillerabad e tomar um banho no Ganga, no Jamuna, Sarasvati, no encontro desses três rios, em Hillerabad, em Makarsankanti, é um Titi especial, um dia especial. Ó oh, Prabhu, se nós pudermos chegar em Hillerabad, Mahaprabhu diz como vocês quiserem. Ele não está pronto para sair de Vrindavan. Né? Então, Krishnadas e todos os outros Vrajavasis, eles dizem, nós vamos com você, nós vamos com você, diz das que morava em Vrindavana, E Mahaprabhu começa a andar e todos os devotos seguem, o Mahaprabhu caminha muito rápido, ele canta cantando os santos nomes, ele chega em Gokula Mahavan, de lá ele vai fora. De lá eles saem, de Vrindavana, ali a saída. E lá Mahaprabhu escuta. <coughs> um, um pavão ali, e um menininho, um cowboy, toca uma. Um, um, um, um vaqueirinho toca uma flauta. Eu não sei se no presente eles fazem isso, mas na época de Mahaprabhu era assim. Maharaj também viu. Eles pegam uma flauta de bambu. Então, quando um menino tocou a flauta, a Haprabhu desmaiou e caiu no chão. Ele sentiu inconsciente, ele pensa, Krishna está me chamando. Totalmente inconsciente. E ele começa, a espuma começa a sair da boca dele, do lado da boca dele. Ele baba. Parecia que ele estava... Doente, mas ele estava em êxtase, não era doença, era êxtase. E umas pessoas muçulmanas, uns muçulmanos já chegam montados a cavalo. E eles veem uma pessoa muito alto, com uma pele dourada, e os, e os bengales devotos atrás dele. Ele vê que os Vrajavas estão ali. eles descem do cavalo, eles apeiam no cavalo e dizem, nós podemos prender vocês, vocês estão tentando roubar esses sannyasis, você está tentando matar esse sannyasis, por que que ele está caído? Então esses devotos ficam com medo, os soldados muçulmanos, Abrem as espadas. Mas Krishna das Era Brajavasi ele é muito inteligente. Ele grita: Você sabe quem eu sou? Se eu gritar, 100 cavalos virão, virão até aqui e vão matar vocês. O meu, a minha vila é aqui atrás. Ele grita: Ele é muito esperto. Esses homens ficam com medo. You touch, you touch Sim, encoste a sua espada em mim e você vai ver o que vai acontecer. Então, esse diálogo acontece. Time, Mahaprabhu, e Mahaprabhu, Bento, show ele acorda, ele volta a consciência. ele volta à consciência. O ah, Prabhu levanta e diz: Os muçulmanos perguntam, você é um sannyasi? Eles estavam tentando matar você e roubaram o que você tem, cheque o que você tem. Não, não, não, eu não tenho um tostão. Ele responde. O senhor responde: eles são meus amigos, eles estão cuidando de mim. Não, não, não. não. Ele, esses, esses soldados queriam prender essas pessoas. Mahaprabhu Mas Krishna das grita com eles e eles that, deixam Krishna eles sair and, ir embora. E depois disso, Sonaria, Sonaria Brahman e Krishna, das, eles, vão, eles seguem Mahaprabhu <coughs> até Hilarabad. Eles caminham junto com Mahaprabhu, Mas eles não querem eleva, voltar, são centenas de eleva, quilômetros. Mahapru Mahaprabhu, toma banho nessa confluência dos três rios sagrados em Hyderabad com eles. Ele não queria sair do Parikrama, de tanto conexão, tanto apego que ele tinha ao Dama Sagrado. Então, ontem eu me confundi, eu disse um nome de um Rishi errado, disse chambaba Ele confundiu. Quando o então, quando Yudhishthira se vai, e os Panchapandavas todos vão embora do mundo material, eles é, elegem Parikshit Maharaj, imperador de tudo. Ele é eleito, rei, ele é entronado rei. Agora Yudhishthira vai apontar. Seu, seu tataraneto. Então eles dec decidem apontá-lo como rei de Vrindavana. Parikshit como imperador e, e, e esse tataraneto de Arjuna como rei de Mathura de Vrindavana. Ele se sente mal porque não tem população mais. Todos foram embora com Krishna. Então, esse Prajharanava, ele vai dizer, esse é o lugar de Krishna, eu sei, é um lugar muito importante, mas não tem população, não tem ninguém aqui. Todos os passatempos de Krishna estão vazios, nós não sabemos nem quais são. Então, Parikshit Maharaj, pelo pedido de Parikshit Maharaj, Sandil San San Muni aparece. Ele vai resolver o problema, que problema? Ele diz, olha, eu estou morando aqui, o que é uma floresta? Como é que eu posso viver? Um reino que não tem ninguém, uma cidade vazia. Então Sandila Muni vai sugerir, se você consultar o Shastra, os Puranas, e se você procurar pela misericórdia de Krishna, você vai descobrir todos os lugares dos passatempos se você se ocupar em fazer isso. Então, Bajaranaba, com a ajuda de Sandila Muni, ele vai procurar os locais de passatempos de Krishna, procurando tudo nos Puranas, nos textos sagrados. Todos os lugares mais variados ele vai encontrar. o Chirada Kunda e o Shamakunda foram novamente descobertos com Mahaprabhu. Cinco mil anos atrás, o Radha Kunda e Shamakunda estavam lá. Porque Krishna tinha acabado de ir embora. Então, nós podemos imaginar que o Radha Kunda e Shamakunda ainda estivessem manifestados. Mas que passatempo ocorreu, em qual lago? Tudo isso precisaria ser detectado. Catalogado. Então, pelo conselho de Sandila Rishi, Sandila Muni, Bajaranaba, este rei de Mathura, se aplicou nesse serviço. consultava o Shastra e dizia aqui, aconteceu esse passatempo. Ele consultava os Brajavasis, alguns que sobraram ali. Ele descobriu tudo disse agora nós estamos observando Govinda Deva nós visitamos Govinda Deva a deidade de Jaipur Radha Govinda Ji que está em Jaipur Radha Govinda Ji Baladev, Ji Baladev Ji Sinar Ji Haridev Ji diretamente Todas essas deidades foram instaladas por este rei, Bajaranata. Então, por conta das calamidades naturais, ele fez muitos templos, mas com o passar dos séculos, dos milênios, muitos se foram, muitos templos foram para baixo da terra com terremotos, sabe Deus mais o quê? que aconteceu nesse tempo todo. Muitas deidades ficaram embaixo da terra por conta desse processo da passagem do tempo. Então, quando Madhavendra Puri encontra esse, essa deidade de Gopala Sinardi, essa deidade tinha sido instalada por Brajaranaba. Então, pelo desejo de Uh, Mahaprabhu, novamente isso vai acontecer. Os Goswamis virão e reidentificarão os locais de passatempo de Krishna 500 anos atrás. Assim como o Naba tinha feito 5 mil anos atrás, depois que Krishna abandonou o mundo material. Esse Kirtana você conhece? Está escrito que pelo desejo de Goranga Mahaprabhu seis Goswamis. All vão descobrir Sanatana, todos esses lugares. Sanatana e Rupa trabalharam muito para God cumprir esta ordem de Goranga Mahaprabhu. Todo mundo, muito trabalho. Concerning Shastra, a localização, tudo, eles vão calcular por eles. Então, Vrindavan é eternamente presente. Vrindavana é eternamente presente. Mas Vrindavana, às vezes, ela se torna um lugar perdido. Ninguém sabe exatamente. Se os Goswami não descobrissem os locais de passatempo em de Vrindavana, como nós poderíamos saber? Aqui é o Giriraj Govardhana, aqui era é Radha Kunda. Então, essa foi a instrução de Chaitanya Mahaprabhu para Sanatana Goswami. Então, ele foi e descobriu todos esses lugares, restabeleceu esses lugares para redescobrir os locais de passatempo de Krishna. Em Bengali, está escrito LUPTA Tirtha UDHAR Você tem que descobrir aquilo que está perdido, então, escondido. Então, Mahaprabhu dá esta ordem para Sanatana Gosai, para escrever o Shruti SASTRA, todas as regras e regulações do processo de Bhakti, e dar a, a responsabilidade de restabelecer todos os lugares de passatempo de Krishna em Vrindavana. Rupa e Sanatana recebem essa missão. O próprio Mahaprabhu. Descobrem? descobre. Goswami Pad descobre segredos do Siddhanta Vichara. Porque os sábios às vezes discutiam o Bhagavat E Jiva Goswami? Ele vai explicar quando e como a alma condicionada pode perguntar, que dúvidas eles terão. Então, dessa maneira, ele deixa tudo escrito para resolver as dúvidas das almas condicionadas. Eu vou falar um pouco sobre esse método de Jiva Goswami, como foi que ele preparou e já deu resposta para todos os problemas que surgiriam, como Jai Vijaya. Como é possível? Ele já tinha um corpo em Vaikuntha, como é que eles vão cair aqui? Todas essas respostas são dadas por Diva Goswami Pada. Nós vamos falar sobre isso. E a partir de amanhã, nós vamos tentar descobrir esses, essas grandes deidades: Govinda Dev, Madana Mahan, Gopinath, Aradaraman, Gokulananda. Todas essas deidades. E depois disso nós vamos a Butesha Mahadev pedir a permissão de passear por Vrindavana. As pessoas acham que elas vão para o Lila e voltam. Isso não é parikrama. Nós vamos explicar isso amanhã. Jesmao Prashangobi Mukha, Iho Sansaran Thi. Jesmao Prashangobi Mukha, Iho Sansaran Thi. Vanchakalputu Ruse que passa